Bem-vindos ao da Gnerd! Galera, hoje a gente vai fazer aqui um react de um vídeo que o Jesse do canal Indie Skew preparou com uma compilação de alguns dos melhores momentos das lives aqui do canal, hein? Então valeu aí, Jesse, e vamos dar uma conferida no vídeo como é que jazz, ficou hein? Bora lá hoje então. 10, 10. Vou pegar a Começou com Ghost Recon. Olha né? que, olha que cristal. Ele, ele vai perder é. o a original para não, tá? não perder a live. <risos> não é, não não é. Sim, a galera que perdeu. Vai um um um o Walking Dead. De de ser humano. Ah, não, é <risos> do do filho, ser eu eu humano. O exemplo na próxima live do Ser né? O que que tu tem pra dizer que para Que ele disse que nós vamos esquecer dele? Olha, não sei, não garanto nada, galera. Ups! Tipo, mudou da, da água pro vinho, né, <risos> né pra vocês Querem garantir. Tá ah, dando Que absurdo! É, assim. é do amor ao ódio, é assim que é. funciona. É. Sério, ainda bem que tem o eu aqui pra acalmar os ânimos, né? Ainda bem. Ai, vamos lá conferir. Até me esqueço do que que rola nas lives, né? Então, vamos lá. Crashing Racing Nitro Fuel. Ai, bora. Ah, essas lives de crash são muito boas, oh, tô pulando, hein? Ah, pulando, fez um doidinho. Ah, <risos> O Dudu ali. <risos> o que, que o Dudu tava fazendo ali? Jesus. <risos> <Pulando>. <risos> Toma, du Dudu. É para de pular. <risos> é pra aprender a parar de pular. <risos> é para parar de pular. <risos> que absurdo. Ai, que viagem. Eu tenho até medo das asneiras que a gente faz enquanto jo <risos> fala fala joga. É eu fui só no Dudu nessa aí. Mas era o único <risos> conhecido que eu enxergava. A Gabi hum. mirou só na gozuna. Né? Naquele jogo eu fico com uma ah, cara de que... psicopata. <risos> é o o Danny falando. Miserável, Jesse. Miserável. <risos> que é assim que a gente trata os inscritos. né? A gente Miserável, ama vocês, vermes. entendeu? Mas vocês são vermes, ridículos, miseráveis. <risos> ah, é pula, pula, pula. Mas pula. a curva vai pulando. Aí, ó. Ó, ah, ah, tu viu que dicas dez, preciosas é que eu dou? A gente tocou um negócio, né? já é outro ali que come quieto. É, Ficou quieto na é briga e só guardando isso aí. aí é outro, é o um Dudu, certeza. a vai dar a Dudu passando. Aí. E era ou não? Uhum. Ah, mas eu gostei da segurança do Dudu. Eu treinei muito. Ah, e eu, eu quero o que é. um lolô no castelo. Ah, o, o, é, o, o Dudu, Dudu chamou, a chamou na xinxa. Até vou ficar com esses três aí. <risos> Por <risos> é que é... que o Wally tava tá parado ali? É o Wally. Louco. É a Bruxa <risos> de Blair, tá olhando e... pra parede. É, tá Lula, tava parando pra, Lula, olhando Lula, pra Lula, parede. No canto. Eu sei, ele tá esperando o Jesse passar pra dar um bu. <risos> bem normal a galera das lives. né? <risos> Quem é que pediu essa pista? O Ah, Já, tá em primeiro. Tá em primeiro. Tá primeiro, né? Tá <risos> o óleo. O óleo no cantinho ali, ó. No armário. Do gostou do mês, Meu Deus, só pega, só pega, as pérolas do óleo. Que quer quer primeiro, né? Ele quer ser o mijão. <risos> Olha, meu <risos> <o risos> sapato. É o óleo querendo uhum. ser o primeiro. <risos> meu Deus, que tenso. Olha que pegada a corrida ainda. Uhum. E aí? Uai. Uai. Ah, foi o Jazz ainda. Ah, sim. Eu sei que eu tô no pódio. Não, Dudu, por Já quê? É, né? demorou, Não, demorou. calma, por quê? Demorou. O Jazz é que tá eu... ganhando. É uma ah, querendo tocar eu tudo em mim. Vamos no Jazz então. Uh, Já mandaram. Eu no, Jesse, vamos no Jesse, então. Não, tô brincando, calma. O Nani montou dia 12, eu vou jogar até o servidor cair. Tá <risos> é falando do COD? Uhum. Isso. É. Olha Tem isso! o Jazz bugando ali, ó! A Vanellope! É, é que fica é dando glitch, né? Da Tona Ralph! Ah, tá ah olha aí ó, Ah, o ah, verme! O verme maldito! É. Ele é o um verme maldito! Vou começar Meu, a acumular Deus. As Meu Deus! <risos> Acumulando é. as ofensas com a galera do canal, isso né? Que é seria o um verme ridículo! É. engraçado <risos> é que o Jazz chamou o Lolo de. Rubi, maravilhoso! <risos> eu Batei chamo de exemplo, Já se o Matheus turno, ele que ele, ele, ele joga no P4, ai. né? Se adiciona, ele aí na próxima, né? Eu fico ai, super abalada quando eu recebo bem. bombas. Aí, ó. Eu aí, ó. na tá ah. o ah. então, cara tudo que é coisa, a galera toca tudo na Gabi. Inventa, tá. ai. Ai, <risos> tem, tem aí Tem vezes que eu foco no Altairis, que assim, ó... Olha o lá, Dudu, o Rubi né? Sniper. Joga bem reto, não, não vai pegar. Uh! uh uou! Uou! Nossa, foi bonito, Dudu. Foi aí bem vai. no Dudu, né? Caraca, Dudu, tá vendo? Né? <risos> ah, o Dudu tava no microfone, ele <risos> só tem um lá. Caraca, eu com... Caraca você, o Dudu que eu Sacanagem! Por causa desse combo aí, Dudu. O Fernando voltou, se ele não quiser o gift, eu aceito. <risos> Tipo, não, não existe gift de verdade, tá? É, é um gift card dos Nos nossos, nossos corações. corações. <risos> esse é esse o, gift. Que é é o tipo de sorteio que a gente faz, né? É que absurdo. É o resgate do nosso amor. O resgate do nosso amor vai sair pra perder é a É escrita. pra tomar uma pedrada na cabeça. Ah, que isso? Não, não, não. Ah, tinha que ser, né? Não. Tinha que ser mesmo. <risos> Ai, gente, me perdoem, Eu não faço por mal. A Gabi e eu xingamos ah, é geral, Deus geral Deus né? Que Ai, chuta! que gritos! Ele está ah, ah, te enxergando. Caraca, devia ter segurado isso aí. Caraca, vai ser ah, bem no penhasco. Ah, ah aí. isso aí foi sacanagem. No ah, penhasco, ah, tá é Olha o Olha Olha lá. Nossa, eu saí tocando o... Caraca! <risos> <pôr>. <risos> ah, risada eu maravilha! Eu que eu tô, eu tô, em, tô, em, tô em sétimo, caramba. brigando pelo sétimo e oitavo. Ela ah, tá gargalhando que tá matando tô... o... O a presença na... Caraca! <risos> Chiba o Deiru! Ah, esse que <risos> é tá tá tá quase aí, útil. Olha tá aí, tá aí, quem, quem tá, tá, tá aí. te passando? O verme. O verme! O ah, Jesse. Jesse! Gente! Caraca, o verme, ele guardou tudo que é missa, né? Então tá, eu... O Jazz botou, eu tava em primeira, sacanagem o Eduardo e o Lolo, acontece né Jazz o, o, o Karma é assim né Karma is a bitch É, é isso absurdo. aí né O universo, ele dá e depois tira né Isso é. É, é a lição da live lá. E o Fernandinho Sério? botou Gabi cega É, é cada absurdo Ah, ah ainda tá ah, que eu tava eu de óculos Tava de óculos, de óculos, óculos na live, live. Gente, já barna, ah, Aqui é aqui o Budag a gente vê isso no talento barra ban é. A, a da da que é. ah, tá louco aí com o que o, o amarelo... Olha ali Vanela é. Vanellope ali ó! Tá, tá usando o Glitch! Ó. Caralho! É sempre ele sempre usa Glitch! Ele vai, <risos> ele vai, vai piscando! Meu Deus do céu. Ah, esse ah, dia ele tá aí se a gente treinou nessa pista e retrou aí pra te dar uma coça. Quase na última. Sacanagem. Ah, o Mojo Jojo ele parou na. Minha ah, chegada. o Mojo Jojo! Tenso, é. hein? Tenso. Ele parou Gio -Gio. na minha chegada e ficou em segundo. Não dá nem tempo de usar. Ai, ai, ai, Caraca! O negócio veio na rampa. Não, Altair me jogou. Altaíris. O <risos> que Altaíris. Foi o verme. Que horror! foi o verme. Eu gosto da seriedade chamando ele de verme, Jesus. me sabe? Aí me ó. Tudo, tudo, tudo. Dudu. Meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que houve? O Dudu Deus, não encontrou a corrida ali. Dudu, o Dudu, Dudu ficou Dudu, o retardatário. O não conhece nessa era porque tinha algo errado. <risos> Aê, Aê Nessa! Né? Ai, foi Jesus! Errado. Ele chamou todo mundo na chincha ali Deus, e perdeu. Ele disse que treinou muito que, que se ele não Deus, ficasse cara, em primeiro cara, tinha algo nossa. errado. Foi o último. <risos> <risos> que isso, Wally? Que é que eu não entendo. O Wally... que que que o Wally que houve? Eu peguei o Oli como retardatário. O que houve, Oli? O essa Ah, o óleo eu dei essa pista. Ah, o Olho né? <risos> tá com um retardatário. Sério, sensacional. Sério, eu amo essas lives eu, de Crash. Sim. Mojo Jojo. Deu uma segurada ali, ó. Ai, ah, é, é, isso é, é muito, sim. Estranho, sim. muito estranho. Muito estranho. É <risos> o Oli meio ao contrário. Ele me tocou o mísse. O olho tava de retardatório. Uau, de zoeira, never Varenes? Ele então veio né? na contramão pra tocar o, vi o vi Miss. Vi <risos> Viva Peru! Estamos juntos com os irmãos de Peru! Tipo, aleatório total na live, né? Especialmente a wall A wall le gusta gosta muito o Peru. Eu, é, eu nem me lembrava que tinha falado isso. O Peru, o nosso inscrito wall Que é absurdo! Tá, louco? Quanta bobagem, Jesus! <risos> Olha ah, aí, Olha, isso, olha Ai, o Dudu pô. que canta. Ah, o Dudu é um verme. O Dudu mesmo. tá sempre pulando ali. Ah, eles não estão me deixando nem. <risos> ah, olha isso, tu ainda ri. Eu, tô a rir. eu, <risos> tocar eu cara, gosto cara. que eu minervo com o Loki e não tá nem jogando na corrida. <risos> Nossa, que feia! a Gabi se diz princesa, rainha cristal, mas não gosta de... Eu voltar. sou a deusa, querida, não sou deusa. <risos> Humildade total. É, eu fazer fazer eu, eu, eu Caraca, já vi que ele ia me, -me. bongar, já, já de a cortar ca... eu tô pedindo cortar logo. Já ganho ban aqui na hora. princesa. Ah. É um democrático. Já ganhou é. um o na hora, né? Eu gosto Cê que o é Denene nem joga Crash, né? mas tá ali. Tava ali, né? um pouquinho gato. Não! <risos> o Dudu ainda avisou Você no ficar ficar microfone. E eu acho que eu tava indo trib nessa aí. Aí eu tava, acho que em primeiro, aí o Dudu me jogou isso aí, eu fiquei furiosa. <risos> Vocês vão a estragar, cara dela Estragar porque ela vai ficar com esse ódio concentrado, não vai <risos> é você <risos> descarregar. Pronto, resolvido. É, no fim das contas, vocês vão estragar a minha noite. <risos> <risos> o humor da Gabi foi detonado, <risos> estraga pra <risos> mim, né? <risos> eu vou descontar no Bulldog. <risos> <risos> que horror! Meu Deus! Ah, Green Hell, caraca! Green Hell, gente, jogo de floresta. Ah, floresta floresta amazônica. <risos> Esse jogo era ele tesso. Ele disse: usa a opção de expandir. Tá, usei ele e transformei em várias pedras. É, ele botou isso. Galho pequeno, Ai. não é o que a gente precisa. Tinha craftar problema, os bagulhos. Não, porque acho que aqueles do começo já foi tudo. Aqui, ó. Tá, hum. Aí a gente precisa do cipó. Caraca, tá, agora ficou tensa o bagulho. Ah, tu não é o Tarzan? Agora eu sou o U Bambi. Sério? Ai, tinha sanguessuga! Caraca. Nossa, que, que pavor disso. Caraca. Caraca. tinha uma sanguessuga, galera. Deixa ver se tem na perna alguma coisa. Na perna, não, né? Então. Ali! Ah, ah não, olha a a é outra enxergou. É um Caraca, tinha uma sangue suga no ah, Desculpa. Sim. Muito inteligente esse homem. Não consegue ver a perna. Dança na chuva. Uh -huh. Finalmente, galera. Tá. Uh -huh. Fazer dança na chuva. A, a outra querendo que chova. Só pra pescar. Alguma pra vacalhar assim. teu um foguinho. E Jesse disse... Foi atropelado, mas queremos. Caraca, morrer. eu pisei no fogo e eu tô morrendo, <risos> galera. Eu não, não acredito tenho. nisso. Foi uma eu hora pra fazer a fogueira. No fogo. Pisa na água, pisa na água. Pisa na água. Pisa na água <risos> Rápido, pisa na água Tá pronto, pisei na água Vou E aí, melhorou? Não, já tá bom, eu tô morrendo O meu coração tá... tá eu tô morrendo tô Vai na água Caraca, a gente vai morrer, galera Queimou todo, Jesus é. disse, Bora fazer a agora, fogueira pra atenção isso Atenção dos índios canivais é. E o Nautilus disse, como você conseguiu pular na fogueira? <risos> ah, é só eu Jedi. Não sei que tá aí, é. Se queimar. Caraca, foi cara, uma cara, hora fazer a fogueira pra me queimar. É da Amazonas. É. É. água Azul, O que que é isso ali? Que que que é o é o nome ali? do jogo. Tá girando, olha ali, ó. O que é que, que tá o... girando? Vai, põe a mão ali, põe a mão não, ali. Não, é o peão da casa própria. Caraca, olha ali, ó. O Nautilus o Manita tá aí, é o Daniel. O Fernandinho disse, Luiz, o joguinho da Amazonas. O... Aqui ó, olha aqui! Caraca, oh! peguei um caranguejo! Caraca, <risos> vamos pegar outro aqui. Eu e o f... uh, Fernandinho disse, Luiz é o joguinho do Amazonas, Ai, o disse <risos> Eu tirei 7 em produção textual, 8 em redação, 9 e 3 em gramática, então tu é bom nessa parte, hein? E o Caoa disse <risos> vocês foram na Comic Con RS esse ano? Sim! Vamos lá, hein? E o Naruto disse, sim, verdade. Viu como eu lembro? Eu não vou mentir pra vocês. Quando tu falou que é o Rubens, eu não tava lembrando. aí tu Ah, aquela história Aí eu lembrei. Eu te Ai, eu te eu te eu te é que ficou estranho. Eu... eu sou o Rubens, vocês me chamavam o de Nar Lucinda. Nubei. Mas... mas... É, diz, Ninguém é aqui... No primeiro ano do ensino médio, só eu eu sou o mexicano. Caraca, então Aneli! Vai ele mexer com não, ela Não, sai, por a Gabi favor. até colocou. A Gabi tocou no mouse, querendo é, a hora. Tem que beber a água que tiver galera. Nossa, água suja. É água suja, galera. Água disso, suja, e... eu tô bebendo. Não, <risos> tô Nossa, deu um negócio no estômago, peraí. Olha aí. É, é, deu um negócio é, no estômago, galera. Tá segura bom. aí. Segura aí que deu. Pera aí. Aqui. Na pele Que isso, ah, uma, pereba. Sei. Sei. Uma, coisa... uma pereba Uma ah, pereba Peraí, pera é que dá uma pereba mano. Jesus é que eu vou, <risos> certeza que é aquilo Que nojo é é E mesmo. aqui dá uma parada, ah. ó, no estômago também Também, uma ah. nogua suja E aí vou ter que comer uma parada aqui ó O Jesse Nossa disse que falou alguma coisa sobre comer bicho Depois de Luiz Amel <risos> Ele aqui, tá boa. vomitando, galera Ai, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> não Viu tá ali no meio. Tô olhando... Ai, vai ali, vai ali. Dá um e cutucu nada, nela, não, dá um nada. cutucu. Por favor, pode tô... Por favor, dá um cutucu não, nela. Tô, por favor, Ainda Sério? volto pra fazer é. Sério isso? Aí, ó, só pra ver. Errei. Caraca, deu certo, não é possível. Olha aí, que péssimo. Que não façam tô isso em casa. Bicho. Que horror. Zeldinha! Ah, já... Isso muito bom, né? Ué, Caraca, agora... ó, é um hambúrguer com alface dentro <risos> Meu Deus, como isso é não lembra o um hambúrguer? Meu Deus, Meu Deus que que... como não ali. é um, um hambúrguer? É um Vamos. hambúrguer? É, outra não, outra que, era, que, era, era. que era, né? Eu ah, é sou tão rabinho. coitada que eu achei que fosse Eu acredito em tudo que ele fala irmão, sim, que muito dano. Esse rabinho aí ele ficar vermelho, ótimo ah! Ah! A reação foi a Ups! melhor, né? Liceu. Ah! Game over, acabou, galera. Acabou a live, valeu aí. Ai, olha que Ai, é esse... qual é furioso, né? Padrão, né? Aí, ó. Caraca, esse jogo é muito bom, hein? Zeldinho é uma coisa ah! linda, maravilhosa. Ai, aí. Mais já teria pulado no buraco. A ah, ah, já teria se atirado na hora. Sai fora! Ah, ele vai ficar aí. Não. Uh, uh. Olha, o CV7 disse como que a Rui Mano e mandou o balão me deu. Bem na hora. Bem na hora. O Dias botou, eu jogo uma bomba. Nossa, <risos> a Cara, você deve ser o assassino enviado pela Madame Miau Miau hum, para resgatar o Eu nem o lembrava desse. Ele é a cara do bicho. Ele é malévo. O assassino, ele não chama de assassino. Você veio aqui pra me pegar, mas sou eu quem vai pegar você. <risos> que viagem esse jogo. Essa mão que na nossa cintura. Olha, um touro! Tá, já vi a mecânica, né? <risos> esse é, já é muito engraçado. É ele quase morrendo. Nossa, ele corre com a mão na cintura. <risos> Sério, que viagem. <risos> olha, olha, que espertalhão. Ele virou na hora, né. Aí já era, hein. Uuuuh, é. muito legal esse inimigo! <risos> uhum. e... É esse, é um... Olha, um olha isso. <risos> <risos> aí! Olha os chipões do jogo. Que viagem! <risos> ah! Ele ah! Eu juro que eu não lembrava também. É, ah, <risos> um ogro. Vai cair! E cai, aham. Uhum. Sai fora! Uhum. Ai, o não! Não! Nossa, é um cara. ciclope! Hum. Ai, Jesus, que, que viagem! Ai. Puta, tadíssimo! Não tem como destruir a bola de fogo! Não! <risos> que estúpido esse cara! É. Sério, que inimigo estúpido! Não dá, Não dá pra usar o escudo nem a espada na bola! Aí... Ah, isso o... ah, é. aí eu me lembro. Ih, tá acelerando, tá acelerando. É. Nossa, tá no ele ficar meio doido isso olhando é isso aí. Esse né? é era tipo um palhaço. é que da hora. Deve ser mais um, né? Nossa, eu... é. Nossa tá A Gabi que cara, fica cara, tonta cara, cara. com essas bah, coisas Ah, detesto coisa muito agitada nos olhos. Ah, Uma... Caraca, que é isso? <risos> é. É. É, é, é, é, é, é. <risos> Aê, acelerava a velocidade do Creel. agora foi. Ai, velocidade 5 do Creel. Gente... Sério, Zeldinha? O perguntou: o crocodilo não te dá bananas? Não dá, falei com ele, esse miserável aqui. Ó. <risos> aqui, ó, ele só fala que ele é o seu. Bem-vindo à casa de bananas. É <risos> casa. Na verdade, meu o hobby é coletar. Comidas enlatadas raras, né? E meu irmão é um artista, então. Os hobbies esquisitos é que fazem parte da família. E é isso. É. Ele, Resumindo, não... ele é um egoísta, um ridículo. Ele já achei de banana, a gente precisava é. de banana. Eu achei que ele fosse nos dar bananas, ó. Ele, a gente teve que dar a comida enlatada nem pra nem ele. Tinha é. que pegar, né? Não, não, não tem Nem furtar, porque se tivesse, nós furtaria. <risos> Capaz, é. jamais. É. Ah, mas, na hora de mas, pegar mas, o Yoshi. É. Eu posso Hum. E aí? E aí? Olha ali! A... Ah, ah olha só! É que máquina verme! Ai, eu que máquina verme! Eu ah, eu... bah, sério. ah agora sobrou pra mim, já vi tudo! Tá, mas olha só, tu matou todo mundo! Porque ah, foi uma fase causada. que eu fiz isso aí! Não, não. Tá fácil isso aí, não vem morrer. Aí! Morreu nesse trecho, né? Ah, Tá, já eu agora onde... tô de sangue doce, tô de sangue doce! É. O... O... Até, o... até quando? O... Muito, né? Já compra pra gente jogar, filhote. Tá falando pro Jazz, hein? O quê? O Red Dead do Jazz tá pensando em comprar nada. Do... Ah, a treta do óleo do Jazz com. Ah, meu ah, <risos> Ah, o Lolo ah, Lolô e o Thaís fazem umas fases é, assim. ó. começou a bater na mesa. É, ela tava de sangue doce. Eu serena, eu já hoje, já tô... tá... hoje eu tô, hoje eu tô sereníssima. Tá... Ali eu dei uma de Luiz, ali eu, eu tô, tô super bem. tranquila. eu é. gosto Anata. de fazer essas paradas aí, vai bem até o final. Hein? Ai, olha ali, o que, que, que ela tá fazendo. Lá, não ah, não sei, não sei, menina, vem aqui. Tá louca, olha aí como eu sou bonzinho. Eu sou muito bonzinho, né? Essa... Ai, que chama também, rouba. né? Cara. Nossa, olha aí a habilidade da Gabi. Ai, eu não sei agora. <risos> Ai, tá, é, o panso, tipo pula-pula pula ali do lado, velho. Né? <risos> que que é isso, ela tava com o negócio na mão! <risos> calma, calma, calma! Aí, ali, Ai, me calma. tu já tava nervosíssima. <risos> é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Meu Deus! Que aí, que ali, se difícil. complicando muito. Que Sem comentários, sem comentários. E agora é qual? E agora é qual? Escolhe um. Nossa, ali, é ali eu já tava assim, ó, full pistola. Olha a cara de braba. Ah, ah, que é isso? Era o um errado. Era tudo um é. errado. Ah, agora olha, agora olha, olha, olha, olha ele. Ele canta errado. Que não é verdade. Olha é a emoção dela. Olha, da... Olha a cara dela. Presente pra Gabi, a parada aí, ó. Vai o medo de fazer cacaca. <risos> <risos> Ai, sério. Se o em que a gente gosta, nas fases, eu gosto <risos> também. Ela que não gosta de fases é, da água, já montei uma sabe? da água. Nossa. Ai, sério, dá até a raiva. Eu... Ah, olha isso. Eu ia fazer ah, mais uma. Esse esse fantasma branco. Olha isso. Ele tá me <risos> <Sai>. <risos> se matou. Amigo, podia quebrar só esses dois dentes na frente. <risos> Deixa Minha de janelinha. Ele quebrou os dois dentes da frente. De Ficar com janelinha. Ela, vai, aí, ela fez mil é, vezes é, essa paz. que só dá pra matar de... a... Ah! Isso. Ele virou, ela, virou, ela... Ela... Ai, ela tirou pro lado errado. Ele não virou pro lado, não, sério. Caraca, ela não, perdeu a forzinha. Isso aí não é nem um ano isso. Oh. Então, que esperte. Ah, vai, é... cara. É... é. é. é. Ah, o Lolo que tava Não, jogando? Fui eu que ia sair, eu que tava jogando. Ah, que ótimo! Ah, ah mas que olha que é raiva. Provou do próprio veneno, então. De quem que era essa fase? Não, olha só quem que A gente pegou faz. da comunidade. <risos> aí, Agora. ó. Tipo, quando, quando no modo história chega ali o, o Luigi e diz o que que eu passo pra você? Nossa, Ai, dá uma raiva. Olha aí <risos> na chegada! <Ai>. Sacanagem. Ah... <risos> Ah, que Sim. ótimo viu, o Lolo aqui, ó. Ah! Até eu sofri <risos> nessa aí também. Eu já tava aqui, ó. <risos> aí a Gabi, deixa que eu passei. É isso, ela pegou o avião no primeiro negócio. No primeiro espinho! <risos> aí, de novo! <risos> Meu Deus! Ela vai comer um cogumelo envenenado, então. <risos> que isso? <risos> pra que pular nada? Ah, não, véio. é tudo errado. Tudo errado! Ela quase passando, a gata que sair. aí. Sei ah, lá, é né? Aquele, eu eu é. Mas não é fácil! Não, olha isso. Ah, a gente fazer isso aí. Ah, não, ela pegou, ela tá jogando ainda. <risos> Até desistiu. Ela tava fazendo só de, de macaque e vocês É, o né? Hereditário é muito bom, é muito bom o filme, viu? É, então assim, se tu gostou de Hereditário, provavelmente tu vai gostar. Ah, visitar. Midsummer, a gente tá falando, Hereditário é. é assim, ó. Montagem excepcional, edição ótima. Ai, que coisa! Roteiro excelente <risos> e temos Tony Colette, né? Ai, Tony, Aliás, Tony Colette fez o Inacreditável. Também, é, é né? Tony Colette é coisa linda de Deus. A outra pra falar, ela parou <risos> de jogar, né? <risos> Esse aí a gente não tem um elenco. Ah! Ah! <risos> ah, Deus, ah isso, aí, isso aí foi bodidagem. É, isso aí foi bodidagem. Com certeza, não tem como passar agora. É, como... Caraca. Ah, e essa fase dos canos era um inferno. Não, essa aí foi abaixar, sensacional. Né? É. E parte era culpa do Thaíris, ah, parte do Jesse, que não, diz pra ele fazer mas esse mas negócio é. com esses canos aí. Se liga, que eu acho que eu acho que nem todo cano é bom, hein. Nossa, ela. de morte. Ah, eu esse cano foi o melhor. A Gabi entrou nesse caminhozinho ali. Sério? Pra depois morrer ainda. Ai, eu vou ficar infinitamente. Não é você, eu que ser... Tomara que tenha que subir isso aí é, de sério novo. Sério que depois. eu vou ter que ficar aqui infinitamente. E tu viu a maldade eu do Lolo subir, dizendo tomara que tenha aqui. E subir de novo. Vai ser muito bom se for Já a morte. Tá. For... Ah, ah tá, sério. Tá, Ele é, é a mente é malévola tá, é que é isso, é isso aí. É <risos> a Gabi ficou meia hora indo de lá pra cá. Sério? Na real mesmo? Eu tava tentando... Ah! Que que é isso? Ai, ela como... esperou pra morrer! Como é que, <risos> que que é isso? Ela, fi... ela ficou em choque. Ficou sabe? parada. As pessoas que têm síndrome do pânico ficam sem, <risos> sem reação. Pânico, né? coisa. Olha aí! Eu acho que vai ser... É. Calma. Nossa. Esse era o início Nossa, da fase, ela começou a morrer de, de novo. Ali, Essa fase foi punk. Que Ah, eu acho que é o amarelo. Totalmente aleatório, né? Porque não era, era nenhum no fim das contas, né? eu acho. Ah, isso aqui deve estar errado. Vai. <risos> era a mesma Ai, lógica do outro, né? Óbvio que estava errado. Sério, só vou deixar a pessoa eu bem furiosa. Aquela cara da Gabi. Ai, sério, não não <risos> creio Se for nisso. Se morte, vai ser sensacional. <risos> eu vai já tava prevendo que fazeres. era <risos> a morte. Sério, certeza. Sério. Sério mesmo. Hum. Ah, o boneco, né? Sério foi muito absurdo. <risos> a cara da Gabi é melhor, né? <risos> ah, que sensacional. Alta... O Altairis foi, foi, foi verme. Essa ali é... ele foi verme. Eu até bati palmas é, no Altairis é é foi mágico. Sério, essa fase do isso foi sensacional. Ó, tá. oh, agora foi. Ah, Ui! Se assustou. Ela eu, se assusta eu, com ela mesmo! Pra no cano, Não, eu tentei, eu tinha que pular. Ah, desculpa, né? <risos> Tentando me convencer. Eu acho que o Otairis deve ter esgotado o número de canos possíveis. Vai, né, é encheu de cano essa fase aí, né? E nem precisava... Era só subir e nem precisava pegar os canos de baixo. Essa morte do, do cano verde foi sensacional. Tá no azul, que é o mais próximo. Uou. <risos> ah, a outra tá <risos> Ai, você tá ali. Nossa, ali era tentativa foi e erro até descobrir, sério. sério. Ali a gente tava com tanta raiva eu que eu morri bem. por qualquer eu coisa. Matou do meu amigo aí eu matei os dois, aí sim, hein. Quem é isso? Fernandinho disse, Ah, o Fernandinho cara, é treteiro. O um cara que é bom <risos> mata o squad inteiro. Nossa, nem é lembro dessa parte. Ah! Ah! O Naruto botou, Desculpa. já entrei no Discord, então seja bem-vindo aí, parceiro. Isso aí! Mas. Ah, eu peguei a chave! Ah, não é. eram as moedas rosas, era a chave que eu precisava pra chegar até aqui. Depois eu. Se, se ainda ah. não atribuímos um cargo, a gente atribui depois pro Naruto aí. Vou só voltar pro outro lado. Olha ela, se tirou. É que eu não sabia ainda o que, que tinha que fazer direito. E o lindo Omar, não sei se ele tá na live, mas seja bem-vindo, nosso último inscrito aí. Né? Que isso? <risos> Olha o tamanho do, do bicho voltaram ali. Ubar, que ela tá aí, eles sério. Absurdo total. Ah, ela pensando... Ai, eu não creio que eu voltei, hein? Bora, mas essa, vai ter que usar essa... É tipo um hub isso aí, ó, tu vai ter que achar várias fases aí dentro Mas o que que eu Ah, iiii... vai até me derrubar Calma, calma, <risos> calma, <aí>. calma. Ei, <risos> já tá no mal Galera, sério mesmo, cara, se ela botar a start over, ela vai começar fora do checkpoint? Sim Nossa, triste <risos> a Ali cara, o tal, né? ali tá bom Vamos definir, eu estava triste <risos> Perdeu Perdeu os E olha a risada checkpoint. dele Caraca, a Gabi desceu. Sabe o sendo... que... tá sendo o Whinders? não por estar rindo, né? Ah, é, é. Ela deu <risos> Sério, assim, que absurdo. Sabe <risos> o é. que assim, ó? Ali ela tava no auge é. do eu nervosismo. Tá disso, né? Ele eu ria que... com muito prazer, de eu é. estar que... tá me ralando. A Montanis <risos> tinha botado. Tem que usar o P. É. <risos> é, que triste. Pegou o check Ai, Ah, isso aqui tem um problema. É, esse é um Páscoa <risos> já, né? Ah, olha... Cê, usa bomba agora, só que com sabedoria, né? <risos> Ai, gente, não vai dar certo, já tô até vendo. <risos> ai, sério! Seu... Tá ela trancada ali. Eu não consigo nem mais... Não, ela não, não sei sair dali. Tá, louco. Sobe no cano! Tô tentando. Ô, <risos> loucura, uhum. a cabeça no do... Tandete um da... Ó, instalou, pra né? todo mundo que diz, ai, eu sou é da bundada. <risos> não dá pra dar bundada aqui! Essa foi uma das cenas Meu mais icônicas Deus das lives. Deus. Ah, Caraca! Eu fui muito verme nesse momento. <risos> a Gabi queria dar uma lição aí, em todo mundo da live. da live. Eu é ridícula! Meu Deus, bah. que ridícula! Por é. que Deus botou? Alguém clipa isso, meu Deus do céu! É. Seria o que dizer: Ai, é olha aí, não dá pra fazer, e dava. Sério. Todo ah. mundo dizendo da bundada, ela quis dar uma lição em todo mundo. Aham. <risos> Ali eu perdi o Caraca, fôlego de rir. A mão tá toda aí. Não é possível, galera. A outra. Mas eu chorei de rir. Sério. Caraca, essa fase da Altaires vai ter assim. Não, não, não, volta, volta tudo. Ai, não! Olha aí, o ah. que, que ela fez? <risos> Ups! Sério, o que, que ela fez? <risos> Eu fiquei em choque com essa parada aqui. Não, não! Não! Entra no cano! Olha ele, canta, canta Entra no cano! Não. Sério! Meu Deus. A o às mais atrapalha do que ajuda não, quando ele fica falando não, não, não. Que que é, não. É, ali eu te Descontrole. Eu já. <risos> A eu cara enfesada. Ali é 12, ó. Essa música é triste. <risos> ah, embora, Ai, se eu... não tiver, eu vou te matar. Uhum. Ah, vai... Olha aí. O ah! <risos> que, que ela fez? Tá <risos> tudo errado. Eu fiz que errado! <risos> Sério que ela morre? Uhum. Correndo e pulando. Caraca! Meu Deus! Aí! Ah, não! Tota, não! <risos> ah, daí tinha aquela chuquinha! Ah! Pega o item, pega o item! Ah! Ah! Pega o item! Não <risos> <Eu vou pegar! risos> Sério, foram horas, horas e horas! E horas! Fantasminha, já aprendeu, né? Aí. Caraca. Ai, Tatá! Vai ter que aprender. O... Ah, o Tatara era sacana, ele fazia umas não, coisas bem. Nossa, Que Meu Deus, não, a louca. É, <risos> Lelita. Tá. Então. <risos> <risos> vem embora, vem embora, vem ah. embora. Corre, corre, corre. Vai, tu vai morrer, Calma. mas vai. Ah, tá. Tu vai morrer, mas vai. <risos> vai, sua louca. Ali. Vamos outra... Caraca. Tá, eu vou morrer uma vez só, então. Meu Deus! Ah! <risos> Aí eu me aí eu me é uhum. Não acredito. Uhum. Meu Deus, a Gabi me nessa parada. Eu já tava assim, me diz que é o Não, fim, pelo amor, eu amor de Deus. Caraca, ah, ah, é... a... essa o que, fase do Altaires. Ah. <risos> Que não ia passar. <risos> o Dudu disse que ia passar O ai, duvido que passe, que passe Se passar, ganha Campinanos <risos> Jazzy, sensacional essa compilação Aqui, eu tava valeu, rindo de novo Valeu, valeu, valeu Só de lembrar disso, eu já tava rindo de novo aqui Já assistir muito legal a gente muito se muito, um monte porque a gente, na hora que tá fazendo a live A gente não se dá conta das bobagens que a gente fala Ai, sério, muito engraçado Galera, Jazzy, valeu aí demais, ó quem não conhece o canal do Jazz, se inscreve aí. A gente deixou o link aqui na descrição, canal Indie Scale. E é isso aí, galera. Não percam nossas lives também. Segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Hein? E até a próxima!